Iniciando a baliza 1, do DETRAN de Alagoas. Não esqueça de ajustar, banco, cinto e retrovisor. Para sair, ligue a seta para a esquerda. Essa faixa só é obrigatório parar se houver pedestres. A próxima é a rua da baliza 1, sinalize para a direita e faça a conversão. Mantenha a seta ligada se acaso ela se desligar. Encontre o alinhamento correto para realizar a baliza. Engate a ré e realiza a manobra devagar. Baliza concluída. Agora você precisa sair. Antes de sair, verifique pelo retrovisor se não há veículos passando. Sinalize para a esquerda e prossiga o percurso. O examinador pedirá para você estacionar à esquerda. Não esqueça de utilizar a seta corretamente para essa etapa. Não desligue o veículo totalmente, puxe apenas o freio de mão e espere o outro examinador. Agora, sinalize para a esquerda e cuidado com a parada obrigatória logo à frente. E olhe para os dois lados antes de sair. Nessa reta, sinalize para a direita e encoste o veículo. Pronto! Percurso concluído com sucesso! Para mais dicas como essa, inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir e boa sorte no seu exame!